olá sejam muito bem vindos ao canal viver saudável agora aqui compartilharemos informações para ajudar as pessoas terem uma alimentação saudável emagrecer com saúde como ter práticas essenciais de exercícios físicos e como ter uma melhor qualidade de sono e neste vídeo eu quero mostrar para vocês um poderoso suco desintoxicante para eliminar as toxinas do seu corpo então Vamos ao conteúdo. Como o corpo acaba acumulando algumas toxinas, o mesmo precisa eliminar de alguma forma esses excessos para que não haja nenhum problema com o corpo. Um dos sucos mais importantes é o suco desintoxicante. Ele ajuda a eliminar o que o corpo precisa descartar, além de ajudar na hora de eliminar o excesso de água acumulada no corpo. O suco desintoxicante que vou lhes mostrar hoje é feito com cenoura, pepino, beterraba, chá de hortelã e suco de limão e suas raspas. Assim que tudo estiver pronto, bata tudo no liquidificador e tome ainda gelado, além de eliminar os excessos, você ainda se refresca. Se você gostou do conteúdo deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários.